Paz do Senhor, tudo bem? Continuando a série de números relacionados à Bíblia, hoje nós vamos falar do número 4. Tinha um desenho que falava assim, ah, tem um filme que fala, né, Eu Sou o Número 4. Também tem um personagem, eu acho que do Divergente, que chama 4, né, que ele é o Ford, que ele é... O que junta todas as coisas? Pois é, todas essas referências, no fim das contas, tem a ver com a Bíblia. Você vai aprender a ficar igual eu. Tudo que você assiste, tudo que você lê, você vê a Bíblia naquilo. Então, para começar, quando você coloca 4 na Bíblia, é, você consegue entender como Deus é mais perfeito ainda. Porque o 4 na palavra de Deus, ele traz a questão da criação. 4 na palavra do Senhor, basicamente, tem a ver com o que é criação do Senhor. Mas antes de entender essa coisa melhor, vamos falar sobre o 4 no Google. <risos> o 4 no Google, quando você pesquisa lá, né? Se você pesquisar hoje, que foi o que eu fiz, tá escrito assim. Eu vou ter que ler, porque eu achei maravilhoso demais. O número 4, não é um site bíblico, tá? Representa a solidez e tudo o que é tangível. Foi utilizado por Pitágoras para fazer referência ao nome de Deus. Pitágoras. Pitágoras do Triângulo, da aula de matemática, filosofia, Grécia, lá atrás. 4, já fazer referência a Deus, porque era tudo que era tangível e sólido. Para esse filósofo matemático, o 4 é perfeito. Olha que coisa mais incrível, gente, eu não aguento não. É, olha só que coisa mais maravilhosa. O 4, sendo tudo que é tangível, nós estamos falando que Deus criou, o que nós conseguimos enxergar, aquilo que a gente consegue pegar, sabe? Eu, as plantinhas, a cachoeira, o céu, o sol não vai rolar, mas assim, nós conseguimos ver, nós conseguimos ter acesso. É sólido, é tangível, mas também é perfeito. Você já tentou realmente fazer uma árvore sozinho? Já tentou fazer uma flor sozinho? Já tentou... Sabe, imagina assim a cena. Você tá lá, é dia dos namorados, você esqueceu, o aniversário de casamento. Chega na porta da sua casa e fala, meu Deus, esqueci, peraí que eu vou fazer uma flor. Você não consegue. Não consegue. Por quê? Porque só o Senhor é capaz de criar coisas. Nem Satanás consegue criar nada, ele só copia e estraga o que já existe. Mas só o Senhor é capaz de criar. Então, o número 4, reflete criação. Quando você estiver buscando criatividade no seu ministério, faça coisas relacionadas a 4, grupos de 4, 4 vezes, 4 pessoas, 4 dias, para que isso abençoe ainda mais. Não é simbologia, nem misticismo, não. É entendimento da graça e da matemática do Senhor. Então, vamos falar de criação, criação de Deus. Terra, água, ar e fogo não é o avatar, mas são as quatro elementos principais do Senhor, da criação de tudo que Ele faz. Em Apocalipse 7.1, você tem lá que existem quatro ventos sobre a Terra. Não tá falando que só existe quatro ventos, afinal, tem os lugares que são muito quentes, tipo Mato Grosso, né, tipo o Nordeste às vezes, ou até aqui em Minas mesmo, que é super quente, você chega lá no Sul super frio. como é que é só quatro ventos, né? Não quer dizer que os ventos sopram por toda a terra, por toda a criação. Quatro ventos que sopram sobre toda a criação, que tem quatro pontos cardeais: Sol, é, norte, sul, leste e oeste. Desculpa, norte, sul, leste e oeste. Quatro estações: primavera, verão, outono, inverno. Quatro elementos: né? terra, ar, fogo, água. Mas também nós temos, no livro de Daniel, quatro impérios mundiais sendo sentados de Nabucodonosor até Cristo, falando sobre poder sobre a criação. Onde até Cristo você para ali, né Daniel falando, ele para em Cristo, porque a partir dele o império será do Senhor, em nome de Jesus. E nós também temos os quatro evangelhos de Jesus, e isso é muito legal. Em outras religiões, como hindus e até... É, o próprio, os próprios muçulmanos, eles também têm a separação de quatro livros, mas tudo isso baseado, assim, dentro dessa questão de que quando se fala de algo sobre a criação, sobre um Deus que anda sobre tudo o que existe, é... Você tem quatro perspectivas, você tem quatro questões, você tem quatro visões, quatro pontos de vista, porque a criação ela é completa e ela precisa de um Deus que gere sobre toda a criação. Então, nós temos o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Quatro pessoas que fizeram quatro evangelhos para falar sobre o que Jesus fez nessa terra. Falando de Jesus na terra. Então, quatro Evangelhos de Cristo lidando com a criação. Nós também temos a parábola do semeador. Sabe quando Jesus vai contar aquela história da, de quando você joga a sementinha no coração da pessoa e a pessoa recebe bem ou não recebe, ou recebe um pouquinho e depois deixa pra lá? Tá falando de quatro tipos de coração, quatro tipos de solo. São quatro tipos de pessoas de acordo com a visão do Senhor, que podem receber o evangelho que elas fazem. Então, na parábola do semeador, você também tem quatro solos diferentes, quatro criações, né? é, quatro formas de lidar com o, os corações das pessoas, lidando com Deus nesse momento, nesse plano, nessa parte tangível e sólida, como diz Pitágoras. Né? Nós também temos lá em Apocalipse os quatro aspectos do julgamento de Deus sobre a Terra. Na revelação de todas as coisas Lembrando que Apocalipse não significa fim do mundo Apocalipse significa revelação Então na revelação de como o Senhor vai é, concluir essa etapa né, Até que Cristo volte Nós temos quatro elementos do julgamento Quatro aspectos Que é a guerra, a fome, a doença e os terremotos é, Lá em Israel também eram quatro campos para as doze tribos de Israel Então... Mais uma vez, a palavra de Deus traz que toda a criação ela é pautada não somente no número 4, mas é, em Cristo nesse número, né? na Trindade elevando esse número. É, é como se fosse assim, o transbordar dos três primeiros. né? O Pai, o Deus, o Filho né? e o triuno com o Espírito Santo, a, a crucificação, o descanso... E a ressurreição, a obra completa da salvação, ela transborda para a criação. Ela chega ao ponto de conseguir criar algo estável para que todos nós possamos lidar com o que Deus fez de mais maravilhoso, que é tudo que nós temos, natureza, para nos dizer que nós não somos capazes de fazer nada. Só o Senhor é dono de todas as coisas, de toda a criação. Amém? Se você tiver mais um insight, conseguir pensar em mais... É, coisas que corroboram com esse tipo de, de, de interpretação. Se você está lendo alguma passagem da Bíblia que tem a ver, comenta, me manda. Eu vou adorar estar conversando sobre isso, porque eu acho que é maravilhoso que a gente faça isso tudo junto. Afinal, nós estamos juntos lidando com a criação do Senhor. E o Evangelho ele é feito para viver com as pessoas, né? não somente uma pessoa ou outra, mas todos nós juntos como um só corpo para lidar com o que Deus fez para nós e nos deu aqui. Essa criação maravilhosa do Senhor. Amém? Que o Senhor te favoreça e até o próximo vídeo falando sobre o número 5. A paz!